Is on. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Eu estou gravando esse vídeo hoje para a gente comentar bem rapidamente a repercussão da cúpula do BRICS, onde o presidente do Brasil fez um discurso importante hoje e, e que vem sendo comentado aí né, na maioria dos jornais importantes do mundo. E, e que representa mais uma, uma mudança geopolítica no cenário para a América do Sul e, e que levou aí um, a uma reviravolta no mercado, a bolsa caiu abaixo de 100 mil pontos e o dólar subiu, então vamos olhar aqui para os nossos modelos que, como vocês sabem, a gente estuda a economia, o Instituto é jogada pela perspectiva da gameologia e quando acontece uma cúpula de políticos internacionais como essa, a gente está vendo é, uma decisão que vem da sexta camada dos sistemas é, de... de decisão que existem no mundo, né? Vamos imaginar que o mundo tivesse representado aqui nessa mandala, como nosso é, nosso jogo aqui, nosso tabuleiro mundial, e, e esses políticos em questão, eles são os presidentes dos países que falam pelo sul global, né? Os países que é, estão no lado de baixo da pirâmide, é, mas é, está acontecendo, nesse momento, um, uma, uma operação coordenada entre eles, principalmente Rússia e China, de virar esse jogo, virar essa mesa para é, reverter essa posição de, de estar de, do lado de baixo da pirâmide. E, e isso acabou é, se manifestando através da da invasão da Ucrânia, que foi uma, uma disputa aí de forças entre, o, entre a Rússia e o, e o Ocidente, é, e a OTAN, e, e que provocou uma obstrução, aqui uma interrupção no fluxo dessa camada, que é o, a, a camada dos mercados, né, do consumo. Uma camada em que todos nós atuamos. Então, quando acontece essa obstrução por causa das sanções e por causa da questão que a guerra mesmo traz de insegurança, embora o comércio, é, o comércio a maior parte do comércio entre Rússia e Europa não, não passava pela Ucrânia, mas você tinha algumas questões de alimentos e a Ucrânia é uma produtora de alimentos. Então, é, a, a não movimentação desses produtos nos mercados produziu o quê? Produziu uma queda na oferta e quando cai a oferta os preços sobem. E também no mercado financeiro produz aí todo uma, uma, um pânico em relação aos preços dos combustíveis, porque os combustíveis... São o X da questão nessa, moeda, nessa guerra e, e também porque muito do dinheiro que circula no mercado, é, no mercado financeiro tem como lastro ou está investido em empresas de óleo e gás. E muitos fundos investem em empresas de óleo e gás, fundos de pensão e e outros fundos similares investem em óleo e gás porque eles investem em previdência. E, e, e esse é o caso aí da, de empresas estatais de petróleo, como a gente discutiu no outro vídeo, no caso da Petrobras. Então, de modo resumido aqui, essas camadas externas, essas três de fora aqui estão bem comprometidas nesse momento, econômico com a guerra, com a questão da guerra, e por isso, é, tudo que a Rússia participa hoje recebe muita atenção, porque enquanto ela estiver nessa operação militar, ela está, digamos, com, com, com o pé na mangueira do, do fluxo é, comercial, do gás que a Europa consome, e, e as sanções que, que são impostas contra a Rússia também, é, causam aí uma desaceleração geral no comércio mundial, nessa roda, e faz com que muitos de nós, é, muitos, muitos empresários, muitas indústrias, muitos profissionais fiquem com tempo ocioso, fiquem com é, é, com, com capacidades ociosas, porque é, não, não estão trabalhando porque não está tendo, a, a roda da economia não está girando. E aí, é, como que esses o, o profissionais e esses, é, e, e, e, ou trabalhadores e tudo mais, podem é, driblar essas, essas consequências, né? ou quem sabe a palavra não é essa, mas aproveitar melhor essa oportunidade, né? as oportunidades que trazem. A gente tem que olhar aqui para as camadas de dentro, para quinta, quarta, terceira, segunda, primeira camada, e, e aí, delas, tentar é, obter, gerar estratégias do tipo, implementar novas ferramentas, é, adquirir novos conhecimentos, e, ou ampliar meu networking para para conhecer mais pessoas e ter mais é, potenciais clientes, coisas do tipo, ou algo mais interno, mais subjetivo, é, de, um, de um profissional. E, e aí essas reformas internas aqui acontecendo, elas é, vão nos permitir uma adaptação a esse novo paradigma de preços de combustíveis e tudo mais, porque eles não vão voltar a ser como eram nunca mais. Isso é um fato. É, então é bom cada um começar a, a se organizar internamente para reduzir os custos operacionais e seu custo de vida mesmo. Então olhando agora o, o mapa né, que eu sempre mostro é, mostrando aqui os países BRICS que estavam reunidos na cúpula, né? Que são justamente todos esses aqui que fazem esse eixo. É, eles são os países que que têm a maior parte da população mundial, também tem a maior parte do território mundial e e da e da é, exportação de alimentos, produção de alimentos, minérios e tudo mais, é, e combustíveis fósseis e, ou seja, a parte de baixo da pirâmide, né, o lado do o lado do trabalho, os países não menos industrializados, né, e sendo liderados aqui pela China e Rússia que seriam assim a linha de frente, né, a vanguarda que está é, desafiando a, a Europa e os Estados Unidos é, invadindo aqui ou roubando a cena é, desse espaço que, que por muito tempo ficou como um espaço é, garantido do, do, da liderança euro-americana norte-atlântica. Né? Então, essa... É, essa jogada aí da, da Rússia e da China, cria uma nova ordem. E o Brasil, num, num, nesse discurso, é, teve um posicionamento aí que acaba, mais uma vez, sendo um posicionamento geopolítico muito relevante, porque o Bolsonaro é, pediu reformas no Conselho de Segurança, no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial e isso são posições que são muito definidas, muito bem definidas pela Rússia e China e, e que atacam é, justamente os mecanismos é, pós-coloniais que os Estados Unidos herdaram é, após a conferência de Bretton Woods, onde os países europeus, os países ricos, meio que delegaram aos Estados Unidos é, todo o seu ouro e todo e todo o comércio mundial em troca de dólares, é, já que os Estados Unidos estavam ali saindo da guerra como potência é, militar, principalmente por causa da bomba atômica, e também porque os russos, né, a União Soviética estava vindo com tudo do outro lado. É, e aí os países europeus tinham medo que que esse esse essa fortuna fosse capturada que o capital do capitalismo viesse a ser capturado pelos comunistas, né? Então é, isso criou um sistema, né? Isso deu, deu de bandeja para os Estados Unidos um privilégio de emitir a nota padrão mundial e que é o dólar e é exatamente essa a a próxima é, meta do, do BRICS é estabelecer uma, uma, um pacote de moedas, uma cesta ou alguma coisa que vai intermediar as trocas é, triangulares aqui entre China, Rússia e Índia, né? Que são algumas das maiores economias do mundo e sozinhos aqui a gente tem quase metade do planeta representado. Então... Teria um poder de, de influenciar todo o comércio é, euroasiático, aqui, inclusive o africano, porque é realmente um, um volume, um, um contingente é, populacional, uma quantidade de recursos é, estratosférica, e que poderia facilmente tornar. É, pequena a, a economia americana comparado aí com é, a maior parte do mundo que está na Eurásia, né? Então, isso coloca os Estados Unidos numa posição é, muito sem saída, uma posição de cheque mesmo, e, e com o, essa inflação e as eleições acontecendo aí no, no fim do ano, Espera-se que o presidente Biden vai sair da eleição numa situação mais complicada, com o Congresso mais, é, mais uma posição mais forte no Congresso. E isso vai dar menos é, poder de liderança para esse executivo, né, que, que, que acaba sendo o, o capaz, a força que defende o, o valor da moeda, as, as ações da companhia, que é o dólar, né? E tem também aquele ponto que eu comentei, uma derrota recente que, que o interesse americano na América do Sul acabou de sofrer, que foi a eleição de um guerrilheiro, né, um cara que participou de movimento armado nacionalista na Colômbia, chamado M-19, o Petro, ser eleito presidente é, com esse passado. Né? Então, os Estados Unidos têm... É, bases militares na Colômbia, é, a Colômbia é um país aliado da OTAN, é, e, e ter uma liderança como essa na presidência do país, certamente é um revés que, que talvez eles não contavam, mas está acontecendo porque é, a liderança do Joe Biden está sendo bastante infeliz aí numa sequência de erros, né? Uma coisa que alguma coisa que não dá para ver muito de longe, mas parece mesmo que toda a, a cúpula de gestão desse governo está tá mal é, mal organizada e parece que é, o pessoal tá mesmo também é, tendo desafios talvez a, acima do, do que são capazes de pegar e estão errando um atrás do outro nessas decisões é, e que estão punindo principalmente a Europa e os Estados Unidos, né, que são muito dependentes do, da energia, do mercado de energia e a Rússia está ganhando todas né, nesse xadrez 4D do dinheiro. E... E aí fica a, ao, no, no outro lado aqui, do, no outro hemisfério, no hemisfério sul, a gente tem a nossa situação, que é a próxima pedra aí que vai, que vai virar. É, e, e que agora com esse posicionamento do Bolsonaro, a gente já viu que mesmo ganhando é, Lula ou Bolsonaro ou é, Ciro ou... É, né, os, os, os três primeiros nessa disputa, é improvável o Brasil se afastar de novo do BRICS, porque é, no final das contas, no final do dia, né, o que vale é o dinheiro, e o dinheiro não tem ideologia. Né, então, aquele alinhamento é, meio, meio caricato do Brasil e Estados Unidos no começo do governo Bolsonaro, no período Trump, isso certamente já ficou para trás, porque é, isso ajudou a eleger o Bolsonaro, mas não ajuda a reeleger, não ajuda a fazer um governo, porque a gente olha aqui a pauta de exportação brasileira e quase três quartos é exportação de commodities e uma grande parte disso é para a China, porque a China... É, precisa, né, de, dessa commodity, ela precisa, ela é o país que mais consome commodities do mundo, porque é o país que se, que se urbaniza em mais alta velocidade e, e os Estados Unidos não consome muita coisa do Brasil, né, ele produz o próprio agronegócio necessário e, e a própria, as próprias commodities, então... É, acaba que o Brasil é um cliente maior dos Estados Unidos, exceto em algumas áreas, tipo financeira, e, e isso tem feito com que a influência do, dos Estados Unidos é, diminua comparado com a China, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas o Brasil tem um passado de alinhamento com os Estados Unidos que vem desde a Segunda Guerra. E... E esse passado, né, esse alinhamento aí que vem muito em torno da questão das tecnologias militares que o Brasil emprega, da doutrina militar que o Brasil emprega, é como se fosse um, um afiliado das escolas americanas de geopolítica, de, de engenharia. E, e isso é, dá ao Brasil um uma participação como se estivesse é, com um pé em cada canoa, né? um, um, um pouquinho de cada lado dessa disputa entre o Oriente e o Ocidente. E isso é bom e ruim para o Brasil. É ruim porque o Brasil fica vi mais visado, né? fica mais perturbado, desestabilizado por a, pelas é, influências externas mas também é bom porque oferece uma oportunidade do Brasil ocupar um espaço que, que o mundo precisa que ele ocupe né, de, de um mediador entre essas forças e que a Europa já não pode ser uma mediadora, porque ela é, tem lutas, tem guerras há séculos com a Rússia e então é, ela não consegue mediar esse conflito por ela e já o Brasil é, e a América do Sul têm é, essa, essa maturidade diplomática, geopolítica e esse distanciamento mínimo necessário para e, e diálogo, interlocução e também peso, né, peso em, em questões internacionais necessário para mediar uma questão como essa, essa uma situação como essa. Né? Então... É, isso é uma, uma, o lado bom dessa história, né? mas o Brasil, o brasileiro, precisa pensar, precisa é, se esforçar em aproveitar essa oportunidade. Né? Então, tudo aí gira em torno do projeto que a gente vai estar tá, é, elegendo, da estratégia que a gente vai estar tá elegendo de participação no jogo mundial. Né? E... Mas o fato é que, seja qual for, seja uma estratégia que visa industrializar o Brasil ou uma estratégia que, vi, que visa simplesmente primarizar o Brasil, a gente tem que estar tá alinhado é, com China, não pode se distanciar da China, porque a China no final é quem paga, paga a banca a economia brasileira né e a Argentina e, vários, e de vários outros países do sul global. Então, é, essa, essa presença no BRICS acabou se confirmando mais uma vez E isso é, é, é um alívio para muito, muito do que depende da economia brasileira Por outro lado, é, pode significar que o Brasil seja, visado, seja alvo de alguns é, movimentos especulativos né? Vamos dizer, investidores... Que de, de fora, fundos e bancos de, de investimento, é, tubarões, né, talvez queiram punir o Brasil por, por esse movimento geopolítico, mas isso poderia custar alguma coisa para eles no longo prazo também, porque o Brasil hoje paga é, já ia uma das maiores taxas de juros do mundo, e, e um dos negócios mais lucrativos hoje no mundo é pegar dinheiro emprestado no Japão, onde você tem é, a maior poupança interna do mundo e as taxas mais baixas de juros, e emprestar esse dinheiro no Brasil a 13,5% de juros ao ano, é, com juros zero. Então é, é uma jogada aí que muitos especuladores fazem de pegar dinheiro é, não, a um juro baixo no, no, num, num país que tem o Banco Central é, que mais imprime dinheiro no mundo, né, a, a dívida japonesa é a maior do mundo é, pro, em proporção ao PIB, né, e, e esse dinheiro acaba vindo é, ficar a se hospedar no Brasil sendo com tudo pago e, e mais é, todas as regalias possíveis para que o nosso câmbio não, não, é, não tenha um, uma desvalorização, um movimento, um processo especulativo. Né? Então, é, é assim que funciona a... a pirâmide financeira do mundo, né? E, e essa, é, essa hierarquia aqui, ela no fundo mostra pra gente os países onde o juro é mais alto e o juro é mais baixo, como se o sistema de juros mundial fosse quase que um, um, um aluguel, um imposto é, que os países pobres têm que pagar para os países ricos. Né, apesar do, do mundo colonial já ter ficado para trás, né, mas é, é, essa, esse sistema financeiro, esse sistema da dívida, ele é, converteu né, esse, esse sistema é, nessas instituições como o Banco Mundial, o FMI, que intermediam esse sistema de juros, mas essa jogada né, que Rússia, China e Índia estão é, capitaneando né, e que é um, uma, coisa, uma jogada geopolítica aí que a gente só vê uma vez a cada século acontecendo, é, está agora criando um, um, um conjunto de mecanismos alternativos, né, onde a gente poderia vir a conseguir juros mais baixos para projetos de desenvolvimento e tudo mais. E, e aí, isso é, pode, digamos, é, puxar o tapete do, dos Estados Unidos e Europa que se mantém com esse mecanismo dos juros e as instituições é, que eles criaram do, do Banco Mundial e do FMI. E, e aí, voltando né, ao, ao, ao papo que eu comecei esse esse vídeo, é, até lá, o que, que a gente, réis mortais, podemos fazer né, para se adaptar e se defender desse, desse, desse momento de retração da economia mundial. A gente precisa retrair na, a, nossa, a nossa atuação né, no, no foco mais interno mesmo a gente precisa olhar para os processos internos da empresa, para as rotinas pessoais, familiares e, e observar pontos de melhorias onde a gente pode é, otimizar, implementar algum, alguma ferramenta, algum conhecimento, alguma tecnologia para com isso reduzir os custos operacionais né, que, que é, estão aqui dentro desses processos internos e também é, empregar melhor alguns conhecimentos, alguns recursos que às vezes a gente tem e não está observando e colocar eles no mercado de um jeito que, que eleve a renda também. Né? Ou seja, nosso capital intelectual, nosso, nossa rede de contatos, é, é essa investigação que a gente é obrigado a fazer quando a gente está no momento como esse de retração. É, se você quiser acessar esse material aqui gratuitamente, esse link fica aqui abaixo na, na descrição do vídeo. É, você baixa esse kit no, assinando a nossa lista de e-mails em ajogada.org e é, deixe sua curtida, seu comentário e é, assine o canal para receber mais vídeos com análise sobre, sobre o jogo do dinheiro, né, esse mega tabuleiro de ouro aqui, e é, tentar também que tenta aqui, né, é, decodificar essas notícias do dia a dia, do mercado, da finança, da política, é, de modo que a gente possa é, entender como nós estamos jogando esse jogo e o que, que a gente pode. É, é, fazer para pelo menos, vamos dizer, se adaptar a essas jogadas dos grandes jogadores lá dos andares de cima né, e, e entender, se preparar, prever o que, que eles estão fazendo né, e como se preparar para isso. Então, é, siga o nosso canal, assine o canal e também o nosso canal no Instagram, no Telegram, é, arroba a jogada news para receber atualizações, clipping com mais frequência, ok? Então vejo você no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.